Oi, eu sou o Cup e hoje eu estou oficialmente começando um quadro novo aqui no meu canal que se chama Tirando Dúvidas. Neste quadro, em cada vídeo terá uma pessoa diferente representando um recorte a algum tema. E nele eu poderei tirar as minhas e as suas dúvidas que você talvez tenha vergonha de perguntar. Hoje eu vou estar conversando com uma mulher trans que fez a cirurgia de mudar de sexo. Como é que é isso? Mas antes de começar esse papo, não deixe de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhe o vídeo se você curtir ele, tá bom? E para esta conversa, estou aqui com Isabel Brandão. Se é presente, por favor. Oi, pessoal! Meu nome é Isabel Brandão, eu tenho 27 anos, vou fazer 27 anos semana que vem, né? Sou blogueira, assim, como a cup, sou youtuber e designer de formação. E hoje eu tô aqui pra falar sobre cirurgia de redesignação sexual. Eu passei por essa cirurgia faz sete anos, já faz muito tempo, então eu tenho muita experiência com isso. Sete anos desde que você fez a cirurgia, então você tem bastante experiência de vida depois da cirurgia. Ai, Caramba! eu acho que eu diria até mais experiência de vida depois... <risos> Do que, do que antes, né? Porque eu fiz com 19 anos de cirurgia. <risos> e olha, você usou aí um termo que foi diferente do que eu usei no início do vídeo. Que eu falei um termo que as pessoas costumam ouvir mais, que é mudança de sexo. Por que, que esse termo tá errado, né? Tá errado. Tá querendo fazer clickbait. Vocês, né? <risos> Precisamos, infelizmente. Talvez até o título desse vídeo vai estar... Tá... <risos> Acho que é assim. O problema com falar mudança de sexo. É principalmente o histórico por trás desse termo. Que é um histórico muito, digamos, sensacionalista e quase pejorativo. A cirurgia de redesignação sexual seria o mais correto. Ou, sei lá, eu ouço mudança de sexo, eu ouço. Parece que mudou a sua biologia, né? Parece que, ai meu é, Deus. Mudou tipo... assim, tipo, no. É. Então, o termo mais correto é redesignação sexual. E pelo que eu saiba, redesignação vem, tipo, no sentido de redesenhar, porque, tipo. Uma cirurgia plástica. É, que, que uh, complica, porque é uma cirurgia plástica, mas é uma cirurgia também funcional, digamos. O que exatamente acontece? Às vezes as pessoas pensam, e é uma coisa muito de senso comum, tipo, tira uma coisa lá, aí depois traz uma outra coisa, tipo, como se fosse um transplante. Mas não é isso é, que acontece. É, então, é esse o problema. Primeiro, porque como você diz, ah. É uma cirurgia plástica. É uma coisa que muda o interior também uh, do seu órgão genital. Eles retiram os testículos, eles uh, reutilizam toda a pele, tanto a pele do pênis para fazer o canal vaginal, dependendo se você não tem pele o suficiente, você pode usar pele de outro lugar no corpo. Então é por isso que ela tem que ser completamente focada primeiro na parte funcional e depois na parte de plástica, né? É como essa cirurgia Pra fazer todas essas mudanças, ela é uma cirurgia muito invasiva, né? É, é bem invasiva a cirurgia. Sinceramente, pra mim, eu não, eu não pensei que ah, é muito invasiva, não sei o que Porque pra mim foi uma coisa tão necessária que eu não penso dessa forma de invasiva ou não invasiva Tipo, pra mim foi... Talvez o que tenha sido mais invasivo antes era como você se sentia antes da cirurgia, é, né? É, exatamente isso Mas então, falando sobre isso, as pessoas criam muita expectativa de que para uma mulher trans se validar enquanto mulher trans, ela precisa passar por essa cirurgia. Mas é isso mesmo? Não. Depois da cirurgia, você vai continuar sendo uma pessoa trans, você ainda vai sofrer preconceitos, então essa cirurgia é uma coisa que você faz pra você mesma. E, então, eu, eu não diria que seja uma validação. Tem pessoas que devem pensar, ah, mas se tem a cirurgia, Aí sim é uma transexual de verdade. As pessoas e... criaram muito isso, de que existe o termo transgênero e transexual e que a diferença é que quando faz a cirurgia, você tipo digivolui <risos> para é. transexual. <risos> Não, é, a gente tá pokémon agora. Um... Digivolui, é. <risos> Vai do patamon pro Angemon. <risos> ah, Angemon. <risos> E depois que você desevoluiu, como é que, tipo, o seu dia a dia, de comportamentos mesmo, o que, que mudou, assim, pra você? Você sente que mais mudou, que mais... É, eu acho que a primeira coisa que mudou foi que, um, logo depois da cirurgia, eu me senti mais em paz o meu corpo, senti que eu pude trabalhar melhor a minha autoaceitação. Eu tinha um certo problema de me relacionar com outras pessoas, de me sentir extremamente desconfortável com essa parte do meu corpo. Essa parte da minha vida descomplicou e também teve uma questão que não é tão prática assim, que logo depois da cirurgia não você tem que fazer dilatação duas vezes hum. por dia. O que, que é a dilatação? É o um processo de você alargar a entrada do seu canal vaginal. Quando você passa pela cirurgia, já tem um canal original, mas ele tem que se manter aberto e também tem que expandir um pouco mais. Então é o tipo de coisa, tipo, não é, ah, fiz a cirurgia, acabou tudo. Vai ter uma série de coisas que você vai prestar atenção. Sim, é. A cirurgia não, não terminou quando eu tava na Tailândia. A minha vida ainda meio que girava ao redor disso, porque eu tinha que planejar meu dia pensando assim, ai... Tal horário eu vou dilatar por uma hora e depois mais tarde durante o dia eu vou, também vou dilatar. Então tem que estar em casa pra fazer isso. Nos primeiros meses é fundamental que você siga religiosamente a dilatação. Depois você pode diminuir a quantidade de, de vezes. Tem vezes que você nem precisa dilatar tanto porque a natureza.. A sua vida já dilata. A sua vida já é, dilata. Dependendo do seu estilo de vida, já, já acaba dilatando. Então, esta é a hora do quadro em que vamos passar não para as minhas dúvidas, mas para as suas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, para vocês que já me seguiam lá em arroba apenas e seguiam a Isabel Brandão, também você teve a oportunidade de aparecer neste quadro. Exato. Essa cirurgia é cara... Quanto foi, se você puder falar? É, atualmente, eu não sei o preço, existe inflação, né? Em 2013, existe uma diferença. Na época, a minha cirurgia... Eu tenho um vídeo sobre isso, se vocês quiserem a conta exata, mas a cirurgia em si, só a cirurgia, eu acho que ela custou 10 mil dólares. Eu não sei, depende do país. Eu sei que, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, custa mais de 20 mil dólares, 30 mil dólares. Amiga, se fosse hoje, seria 60 mil reais. Na época, 2013, o dólar, eu acho que tava, sei lá, 2,50, talvez? eu acho que o SUS até faz também, ah, o né? O SUS, ele faz, só que a, a fila de espera é enorme. Ah, eu morei na, na Holanda antes de morar na, na Suíça, né? Lá na Suíça, a fila de espera, eu acho que era, em média, tipo, 3, 4 anos. No Brasil, tá 8 anos, atualmente, alguma coisa assim, dependendo Caramba. da cidade. Eu acho que em São Paulo tá... É uma faculdade de medicina. É, uma faculdade de medicina. Você tem que esperar o um médico se formar. É, você fala assim: o médico sai pra se formar. Exato, você vai se formar pra me operar, tudo bem? Você sente o órgão fantasma? O porque o pessoal fala muito disso, né? Quando você perde um braço, por exemplo, você fica sentindo o seu braço mesmo quando ele não tá lá. Existe isso. Então, o que as pessoas têm que entender com essa cirurgia é que não é que eles amputam um órgão. Eles mudam o formato do órgão. Que as coisas não deixaram de existir, né? É, tudo diferente. Então, no dia a dia, não. Eu não tenho um órgão fantasma que eu sinto. Mas uma curiosidade é que já aconteceu algumas vezes de eu estar tá Sonhando que eu ainda tenho o meu pênis e, tipo, pelo menos no sonho é muito realista. Aí sim, dentro do sonho. Mas no sonho, assim, eu me sinto, tipo, super mal que eu tenha um pênis ainda. Então é só. O fantasma só aparece no sonho. Um pesadelo, né? Perguntaram aqui. Como você se sentiu depois que se viu pela primeira vez depois da cirurgia? Na verdade, eu fiquei deitada durante uma semana na mesma posição. E eu lembro que a primeira vez, foi a primeira vez que eu tomei um banho também. Eu, uma enfermeira me deu banho. E eu me lembro que a primeira impressão que eu tive, eu me senti bem. Quando eu me olhei no espelho, eu pensei que eu parecia uma adolescente. Não sei porquê, eu só... Eu, <risos> eu não sei, foi a primeira Rejuvenesceu. Não vou mentir, foi a que eu tive, não vou inventar, eu vi um anjo. Mas hoje vê um anjo. Hoje eu vejo um anjo, tá bom? Muito bem, o resto das perguntas a Isa vai responder lá no Instagram. Então vai em arroba apenascup no IGTV que vai ter o um vídeo com Isa respondendo todas as suas outras perguntas. Tá tudo lá, gente, bastante perguntas. E... Se você tiver mais dúvidas, quer ver o assunto mais a fundo, você também pode ir no meu canal. Eu sou Isabel Brandão, underline no Instagram, e Isabel Brandão no YouTube. Eu tenho muito conteúdo sobre isso, até demais, e conteúdo sobre outras coisas, então vão lá me ver. Deixem comentários, comentem aqui também, engajem nossos perfis, porque criador de conteúdo precisa. E até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau!